Olha está aqui! Que é? Como é tu conseguiste apanhar aquilo? Saltei! Mad skills! <risos> AH! É O PAPA! É oh, O PAPA? Mas... É a certeza? É o Esta merda eu estava, a minha velha começou a fugir. É o, whisky, é o whisky! É o whisky! Eu vi a sacada faca! Ok, mate hum, eu o... Hum. Não estás a parecer muito de confiança, puto. O Oscar está a mandar tiros ao Papa. E o whisky acaba de passar por mim. What the fuck is going on? Isto é o nenas, o whisky... Oh, que essa falta de habilidade eu assumo às tantas caunhas, não sei se estou tão <risos> habituado. <risos> <risos> nada, nada. Ah, se eu quando for um assassino, já sei o que é que vou fazer, eu vou botar aquele gajos. <risos> ó Romeu, ninguém se aproxime de mim. Ó Romeu, eu vou te dar um tiro. <risos> ó Romeu. Quer <risos> é ver, cá. Ó Ai, ó Zulu, vai. Ó vai-te embora, Azul! Eres <risos> <risos> <risos> tu. Ninguém se aproxime de mim, eu vou mandar um tiro se vejo alguém saltar aqui ao pé deste piano de merda. Pronto, já está. Pronto, eu avisei. Eu avisei. Puto, I fucking told you, assim, não saltem aqui ao pé de mim. Alfa, Alfa sou eu, o que é que foi? Quem, quem disse o meu nome? És ah, o India! Como é que é Puto? Puto, vote Sim. confiança, vote confiança. Aqui em cima sim, sim. deste cadáver morto, é o voto de confiança, anda cá, sim. anda, anda, anda, anda, a fazer um voto e de confiança. O cadáver, e o cadáver suba, não é? <risos> What the fuck, não. L. Não é interessante mesmo. Podes, puto. Olha, vou-te mostrar como podes confiar em mim, vou soltar bystander de trás para a frente. R, E, D, N, A, T, S, Y, B. Agora faz o mesmo, para eu, poder, para eu saber que posso confiar em ti. Ah ok, tu é, ok, eu já sei <risos> Então vá Oh Swill, Swill, vamos lá oh, fazer aqui um voto mas é Anda cá a fazer um voto de confiança Ó oh, Swill, Se letra lá bystander, traz para a frente Peraí, peraí, estou aí para você ver É, é, é ele, é ele put, é ele put Como é que sabe? Porque ele não sabe soltar bystander, traz para a frente Se ele fosse o um bystander ele conseguia ler aquilo <risos> <risos> Oi? ok, será que é este? Passou aqui um Ué, gajo por mim, puto. Já batei um gajo, merda. É o, é o Echo, será o Echo? É um Echo vermelho, será que é ele? Okay, yeah. Mata-o, mata-o, nenas! Não me mates. Estão debatiados gajos. Ai, ok, estão dois. Ou é o Sierra ou é o Echo, puto. Eu vou-te fazer bloco. Ai, é o Echo, puto. É o Echo, mata-o, Echo, nenas! mas o que, que What the fuck? What the... é que se passou? <risos> WTF?! WTF?! Então mas que é aquele maldo? Afinal, hoje se erra! Ah puto, é que mesmo estúpido. <gülhasse> é. O rosto Quem é? Ele tem que, não... que, faz que aqui se vai, se não Ele um papel que é para fazer isso. Ah, Está <risos> tá boa. É. Tá bom, né? Ele tem algum de vocês? Não tenho... sei porque está aqui ao pé de mim? Caralho, oh. mas vai falar ainda! Oh nenas, quem é que tu és? Anda cá até tá comigo outra vez. Vamos lá fazer um voto de confiança, puto Onde é que vocês estão? Eu estou aqui fora da igreja. Quem és? Eu sou Bravo. Aí isto é uma também, mano. Sou o Novembro. Novembro, soletra lá bystander. Selecta, faz-me o voto de confiança. r d n a t y s y b Ah, ok, ok, ok. E o Delta, quem é que é? Eu sou eu. És tu? Este tem a faca Espera, espera, mas ele não fez o voto de confiança. Ele desapareceu. Onde é que ele está? r d n a t y s y b Ok, estou mais dois. Ai, ok. Isto é um deles os dois. O Maltese é o assassino e o irmão dele é o que cão. Ah, mas eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou para os esgotes. Eu vou para os esgotes. Estou-me a cá para vocês. Ai, que o caralho. O único é o gajo tem a faca, de certeza. Ai, está aqui boa da gente. deixem deixa-me em paz. Se eu vou para o outro lado Por ah, eu olho É o bravo! É o bravo! É o bravo! Como é que tu sabes que era eu, meu? Como Me é que... Como é mesmo? Que é cabrão este gajo, mano? Que falso! Que é que, que é? Que é que é? Que Vai ser! Ah, estás já te fudeste. Ai! Ai! E agora? YES! Que é só! Ai! Ai! Quem que é o Charlie? Ai, este morro-se todo logo, se calhar é ele! Está <risos> quieto! Está quieto, mas quando sou Não! Dá-se então letra aí! <risos> Eu já tenho aqui um papel escrito ao lado de The Tender! Standard! <risos> Eu estou a assim, as minhas próprias pegadas, Então, é, é, é. Pessoal, só o assassino é que vê pegadas, by the way. <risos> okay, ok, Nenas, ok. <risos> Olha o é teu nome, Nenas. <risos> Perguntei aos outros quais é que é os nomes deles, que é para eles dizerem. O <risos> <risos> Nenas agora dizia, ah sou o Delta, sou o X-Ray, agora de qualquer jeito, tipo, e tá <risos> Peter... Olha... O -te. Delta, Delta tem a faca! O Delta tem a faca! O Delta tem a faca! O Delta está atrás de mim! O Delta está atrás de mim! <risos> eu estou a ver a perseguição dele, mas assim, é que é coitado, guys! Ah, nenas, no shift, no shift podes sprintar! Lembra-te disso. E aquele Duke, E a Duke. Espere um bocadinho, espere um bocadinho, só estou contra o... Contra o X-Ray, que eu não sei quem é. Oh! Oh pessoal, estão a ver o que é que eu estou a ver? Não diga o que é que é, mas estão a ver, então O que? que mapa? Tinha que... como é que? Tão! Tá Ai, eu falhei Eu não acredito! Estás tão de merda. Ai. Ai, que é que está a acontecer? Olha, estamos mais para o outro agora. <risos> o Mexican stand-off! Está <risos> no bala, irmão do morto, se calhar está a olhar para o cara dele, caraca. Não dá. Não. não? Não? Ok. Ai! Ai! Ai eu ph per... ai ele não tem arma e o, o outro não sabe! Nice! Ai, tá aqui um monte gente! Quem é que é o whisky? Eu estou a sentir vibrações negativas do whisky. O whisky está a ser muito furtivo! Hum. Ou o whisky. É o whisky. É o whisky! <risos> a gente estamos todos, a... todos a correr atrás dele como se a gente o pudesse matar ou fazer alguma coisa. Não, ele tem ah, não é o whisky. Ok. <risos> o Yankee. Pronto, não ouvi uma facada. Ou uma não, facada? É o, hotel. o hotel tinha faca. Put! <risos> não Na... sou eu! Estou sem faca! Oh my god! Ele está-me a tentar tramar, ele está a tentar tramar, é ele nenas, é o Yankee! É estava o coisa, o isso? Puta, está aqui um cadáver E estava ao pé do Yankee Hmm Isto é muito suspeito Anda comigo Oh multis, faz lá um teste de confiança se me lá vai standard atrás para a frente Não me Ó Oh puta é o Yankee É o Yankee É o Yankee matei o um gajo Matei o um gajo é ele, é ele Estás a cometer um erro. Eu não estou a cometer erro nenhum. Eu, eu nem tinha arma para cometer erros. <risos> não sei se lutar. Não, não sabes. Não. É os assassinos normalmente não sabem. Olha, sabe. é o Charlie, o Charlie pode matar, é o Charlie. Eu <risos> matei Eu Nem tenho arma agora caralho! Oh my god, é o Charlie. Eu estou a ver uma pessoa com uma faca! Poi estás a ver o. estás a ver o Swill! Oh! Ah, achei a faca! Achei a pistola! Anda cá, um monte de merda! Stand-off, stand off, anda lá não, só, Mas espera, o sou está atrás do. do... Mim <risos> disso. Ai Sovil, tu consegues mano? É é AAAAAAAH! <risos> OK! Opá, <risos> não. Oh, não acredito que falhei outra Ai. vez, jogue tão um mal, como é que é possível? Vai Sovil! Corre! Corre, não, corre, é. civil, corre, corre! Corre no shift! Onde é que eu apanho a faca agora? Ai Aí ele mandou logo. a lol dessa Está na mão. Puta, não pai, é mais na É uma traça, Não oh my god! Nem é possível. Estás no boneco Você uma Não! Não! I'm so bad at this, como é que é possível? Eu falhei tanto tiro! What the fuck? Quando eu tiver a arma eu vou mandar um tiro em alguém só para a outra pessoa ficar com ela! Desculpem pessoal, I tried. <risos> É o lima, é o lima, é o lima verde, é o, é o lima verde Oh merda, oh lima vai-te embora, lima, lima, eu troco a minha virgindade pela minha vida Eu troco a minha virgindade pela minha vida Olha, ele aceitou Não, vocês tipo, eu estava a começar o jogo tipo Eu estava tipo a olhar para a frente, olho para trás Ui, está aqui toda a gente, espetacular qual é o Ian? É o Yankee? Hã? Ian, é ter... certeza. Eu sou Oscar, eu sou Oscar por... por favor, alguém. Eu sou Oscar, eu, sou Oscar. Eu, sou. Alguém, alguém, alguém, eu também sou Oscar. Não sei, é que sou Oscar, puto. Não, não, mas né? eu também sou. Tá bem pronto, tá bem pronto. Eu e o David somos Oscar. O Vitor meteu a faca. Quem é que é o Vitor? Entendi ok a ah, ah! foder, eu estou andar a 5 minutos e não vi oh, ninguém a gente estamos <risos> à porta da igreja A gente estamos oh, tá à porta da igreja Vocês é tão caralho? Procura Ah mas não me, me, me, -me tá Não <risos> eu... eu acho que eu... não né? a... né? eu... tá por... que é porque pode, é. é ser porque pode haver dois nomes iguais, tens de identificar também para cor. Oscar. <bedroom> oh Oscar! Estás se evitando... O que é é? O que, que, que, que, que, que, que é que é? Que que é, Karol? Que que é Que, rabino, é. Um, que, que, é isso, que Não sabia, mas era, mas era um gajo que estava mais longe Homem. dos outros, e o Bora este está a dar! Já sabes que é que eu sabes? Queres-me em privado quem é que és? É novembro. No okay. no eu não lembro, eu não lembro! Ah, eu não lembro, <risos> <risos> Ai, que não lembro, não Então já tinha essa pistola Rafa! Como é que eu tinha a pistola? Eu queria ir no scrollput. Sim, e apareceu lá a pistola em cima, depois tinhas provavelmente a selecionar, né? <risos> ah, eu estou a ver é a killcam okay. e eu estou assim, Fô, que, é, que é, deve ter sido o Swill, foi o primeiro a morrer. Olha, já vi o gajo com a é pistola, não. Eu pareceu-me ver o Kilo com alguma coisa na mão, mas não tenho a certeza se foi uma pistola. Olha, o Delta não é, pessoal. Opa, pessoal. Ninguém se aproxima de mim. O Foxtrot não é, pessoal. Ninguém se aproxima dele. É ele. É o Saraiva Sarayvaput. Estou <risos> a ouvir tiros. Estou a ouvir tiros. <risos> o que é que está a passar? É <risos> Ai, eu não posso falar, puto. Desculpa, já agora. Oh, oh, desculpa. Peço desculpa ao... Ou seja, eu identifiquei eu. com o nome... <risos> da cá, filho. Para correr, carrego no X, não é? É no X. É, tu é tu, se fores o assassino. <risos> oh my god! Eu estava sempre a cheirar, vai! O <risos> <risos> que aconteceu? Tipo, tu não aparece alguém random um e eu ouço um tiro, pronto, acaba a random. <risos> eu vou sempre a cheirar atrás de mim, já estou foder, caralho. cada pessoa fuma. Tá de amarelo, tá de amarelo, Estou a ver. Amarelo? A amarelo, sou Charly, Charly. amarelo sou eu, amarelo sou eu! Oh Charlie, oh Bravo! Putz, isto é o meu safe spot, podes ir embora. <risos> Porque é que está toda a gente a vir para aqui? Isto era o meu safe <risos> spot! Imagina Bravo! Imagina Bravo! Hã? É o Bravo? Ai... És tu o Bravo, caralho! De certeza! Mas queres que... Ah, eu queres que eu faça aqui um de voto de confiança? Eu aqui tem uma faca, por isso, por isso vou pro <risos> é é é caralho, até logo. Acho... Oh! você deixou só assim eu não assim eu Eu não queria... Tom. Problema. É o Charlie mesmo, ele falhou a chinada pessoal, é o Charlie pessoal! Vou morrer! Eu, eu, eu queria referir que o Bravo, a minha, a minha pessoa tinha a pistola, mas vocês deixaram-me sozinho. <risos> ah, mas tens -te então, três pessoas, eu tipo, eu vi, olha, fiquei só cinco com as já até posso que ele tenha eu tenho faca. Ele tipo, saca! Puts, esquece no a apelhado, puto. É pá, para de dizer onde é que eu meu! da puta! Tres� -tres -tres�� Pro, <that–> <that> o foguetão? 370 no Foguetão? Pera lá, eu sei onde é que há um foguetão. Que... o mapa! Pera aí, sei, chave eu que Ai, merda, tão caindo. Oh, olha lá! o Rafa, coitado, o Rafa tem sempre a arma, é sempre o primeiro a morrer. Yeah. <risos> é que é sempre... O gajo consegue ficar sempre sozinho com o assassino. <risos> Toque! Uh, fácil! Só uma cena, porquê que... Ó oh, Lima! Lima! Olha, Lima, vamos fazer um voto de confiança. Não está aqui mais ninguém, não. Parece que o mal de confiança não se corrompeu O que está, que está a passar? Já pessoas a morrer? <risos> eu vi o cadáver, eu vi o Mas o eu vi Mas um de confiança, não? Sim, vocês sabem quem é que é Eu disse o nome dele antes de morrer Não disseste nada, eu não vi <cricos> Olha, tá aqui toda a gente, vamos ficar todos juntos, vá Tô aqui com o whisky. Olhe, olhe, olhe. Olha, olha, olha, peraí então deixe, não deixem- de... não deixem- não deixem- não com a Quem é? uma- é uma- O Fox Trot. Está aqui está a ver um gajo, está a ver o que é? Olha, chegou o Zulu Zulu, Zulu, Zulu Vá, quem é que tem a pistola? Quem tiver a pistola Que se ponha aqui fora do canteiro Os outros quatro que se ponham aqui Quem tiver a pistola mostra posso possa sempre matar logo então Vá, agora jogas à roleta zulo Jogas à roleta Ok, deixa-me apanhar, deixa-me apanhar, deixa-me apanhar É o gajo que está atrás não é Zulu, mata, Ok mata. Calma, calma, calma, eu apanhei a pistola mas agora preciso esperar por ele AAAAAH! Oh merda, Opa, oh, eu sou tão mau com isto, eu não quero já mais isto Eu não quero já mais isto Opa! God damn it! Eu acho que vi o Zul com a faca! Ok, é o Zul, é o Zulu! quem é que tem a pistola? Eu sou eu, mano. É o Zul que tem a pistola, mano Oh, oh Então é o Nenas, é o Nenas É o Nenas É, a Índia, mano. é o Nenas, é o India Tá okay. Tá okay, matam! Okay. Matam Mata, um, mas Não podes! Vai matar a todos! A todos. <risos> Vai matar todos! Olha, já me vês! <risos> Mataram! <risos> <risos> <risos> Para de falar quando estás morto! Ai meu Deus! O que é que vocês estão não querem eu? Mas... <risos> eu tive sempre ali a fazer tática! Ai meu Deus! Ai meu Deus! <risos> eu curti a bater de trás! Eu estava ao canto de Já puto tu foste num tom que só os cães é que te, é, que te conseguem ouvir, na né? é possibilidade do é que tu disseste! <risos> Eu, eu, eu, eu tava a dizer que tipo, Mas tentava matar unidas, o senhor estava atrás coitadinho <risos> Mas tipo, ó oh, pessoal eu, eu já cheguei aqui, 9 rondas com vocês, tive a pistola 5 vezes e Puta a faca ya, man, vida. what the fuck, tu, tu tens aí algum, algum gift de deus? <risos> uh, eu quero o nome de Sarava para o matador Sou o Ilha, <risos> sou o Ilha <risos> olá, olá, olá. Pessoal, top é novembro, top é novembro Puto novembro tá atrás de mim, um é novembro, é novembro Hahahaha <risos> Acho que estabelecemos que é o novembro, pessoal. Olha, morreu. Visto O gajo morreu e não era nenhum de nós. Oh Rafa, stick together. Não era nenhum de nós, puto. Puto, o multis... Pô, é o multis morreu, puto. Morreu, morreu. Ó Rafa, tem que cuidar mano. Sai! É o bravo, é o bravo, o bravo, é o bravo, é o bravo, é o bravo, é o bravo, o o é o bravo, o bravo. Aparentemente! Porquê que me mataste, mano? Porquê que me mataste? Era teu amigo, mano. Eu era teu amigo? Porquê que me mataste? Eu nunca te fiz nada! Sério? TAU! É que tiro! Ah, uh, Gigi.